Seja bem-vindo! Está começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Descontos no Olerite. Você sabe quais são eles e como funciona? Descontos é, de Vale Refeição, Vale Transporte, despesas médicas, hospitalares, convênios no geral, necessitam da autorização prévia do trabalhador. Na pausa legal de hoje, veja exercícios simples para aliviar a tensão muscular. E na entrevista da semana, vamos falar das vantagens da conciliação com a juíza do trabalho do TRT de Brasília e Tocantins, Roberta Carvalho. Fique por dentro também dos destaques do Giro da Semana e do quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista.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 Fazendeiros terão que indenizar a família de um capataz que morreu ao cair em um buraco quando tocava o gado. A Sinara Álvares traz os detalhes. Os donos de uma fazenda na região de Juína deverão indenizar a família de um trabalhador que morreu durante o serviço. Ele era o capataz que conduzia a boiada. No caminho, a terra cedeu e ele e vários animais caíram no buraco, que tinha mais de dois metros de profundidade. No processo, os empregadores alegaram que foi culpa exclusiva da vítima. Mas não ficou comprovado que ele tenha descumprido alguma ordem e que os donos da fazenda tenham adotado medidas de segurança naquele local. Além disso, a atividade de agropecuária é considerada de risco acentuado, por isso, a primeira turma de julgamento do TRT decidiu por unanimidade manter a indenização para a família do trabalhador. Agora é hora do Giro da Semana. Um dos destaques é a reportagem especial da comunicação do TRT, que é finalista do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça.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 e é uma das reportagens especiais do Projeto Janela TRT. A dica legal de hoje traz exercícios para alívio da tensão muscular. A fisioterapeuta Lilian Garcia mostra como usar a bola cravo e melhorar inclusive a circulação sanguínea. Olá pessoal, queremos chamar a sua atenção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 e outras dicas para a sua pausa legal. Na entrevista da semana, vamos falar sobre as vantagens de quem opta pela conciliação num processo judicial. A juíza do trabalho do TRT do Distrito Federal e Tocantins, Roberta Carvalho, é quem fala sobre o assunto. Não saia daí, a gente volta já!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 Olá, hoje nós vamos falar sobre uma saída para o fim dos conflitos trabalhistas, a conciliação. Aqui no estúdio nós temos a juíza do trabalho do TRT da região de Brasília e Tocantins, doutora Roberta de Mello Carvalho. Doutora Roberta, muito obrigada pela participação aqui. É um prazer e uma alegria muito grande estar com vocês. Muito obrigada e bem-vinda. Doutora, a gente já começa com a pergunta que muitas pessoas querem fazer. Para a solução de um conflito, a saída é sempre entrar com ação judicial? Bom, nós vivemos em uma sociedade que é formada por uma cultura do litígio. As pessoas não estão acostumadas a saberem resolver os seus problemas. Há uma dificuldade muito grande na comunicação, que é oriunda mesmo dessa nossa história de é, cultura de dominação. Então, nós atravessamos hoje um momento muito importante. De alteração da cultura do litígio para a cultura da paz e o poder judiciário com a política nacional de conciliação tem promovido muitas ações no sentido de disseminar a pacificação social pela sociedade. E a conciliação é uma delas. Quem entra com ação judicial? Objetivo final, a decisão. Claro que quem entra quer uma decisão favorável, mas o caminho até ela é muito longo, né? É. A grande questão é que muitas vezes. A, além da lide processual que chega até os nossos tribunais, a gente tem lide subjacente, questões que não foram resolvidas naquelas relações interpessoais vividas pelas partes que acabam chegando ao judiciário por meio dos pedidos que elas trazem das relações trabalhistas. Então, muitas vezes, em casos, por exemplo, de justa causa, rescisão indireta, o que a gente verifica é que a relação se desfez por falhas na comunicação, erros de interpretação muitas vezes e ofensa à dignidade da pessoa humana. Então, em algumas situações, a gente precisa identificar se a LIDE realmente é só processual ou se a gente tem questões por trás que moveram essa questão. Agora, a conciliação, ela é muito importante nesse processo? ela é extremamente importante justamente para que a gente consiga identificar. Eu costumo dizer que a atividade pedagógica é tão importante quanto a atividade punitiva. E quando a gente emprega técnicas e meios adequados de resolução de conflitos no Poder Judiciário, a gente consegue identificar situações e atingir não só a questão jurídica, mas o conflito mesmo e levar à pacificação social. Como a pessoa ela pode ter acesso à conciliação? Em que fase do processo? Porque um processo, geralmente, um processo trabalhista, um processo judicial, ele é demorado. Então, eh, a vice-presidência né, do, do TST, hoje nós temos o órgão gestor nacional de conciliação, que é pela vice-presidência, o CSJT também tem feito um trabalho incrível de disseminação da política pública nacional de conciliação, é justamente ter uma interlocução nacional entre os Nupemex e Sejus, os 24 regionais, justamente para que a gente possa aplicar os meios adequados de resolução de, de conflito de forma qualificada. Então, nós estamos qualificando nossos servidores, nossos magistrados, para que a gente consiga levar à população os meios adequados de resolução de conflito. Então, quando as partes ingressam com a ação judicial, ela vai poder escolher o caminho de solução do seu processo. Em alguns casos, nós vamos chegar à sentença porque a questão é, é, é mesmo jurídica, a gente precisa chegar à jurisprudência. Em outras, nós vamos poder conseguir compreender o lado trazido por ambas as partes e construir com elas essa decisão. Então, a conciliação ela é tão importante porque nós vamos ter o protagonismo das partes dos advogados na construção daquela solução. Mas existe um começo para essa conciliação? Em que fase do processo ou em qualquer fase do processo pode-se haver esse acordo? Sim, o princípio basilar né, do processo do trabalho é a conciliação, está no artigo 764 e sempre moveu a justiça do trabalho. E espelhou, inclusive, outros ramos do Poder Judiciário. Então, a conciliação no processo trabalhista, ela pode ser realizada em qualquer momento, em qualquer fase processual. Basta as partes pedirem e os magistrados também sempre, que, é, nas audiências, incentivam e devem buscar a solução pacífica daquela controvérsia. Quem ingressa com essa ação? ela acaba tendo, a pessoa que ingressou com essa ação judicial, ela acaba tendo esse tipo de, essa, essa informação, esse tipo de acesso, de que ela pode conciliar, que seria o melhor caminho? Sim, desde o momento da audiência inaugural, quando a gente propõe a primeira possibilidade conciliatória, assim como em todo o tramitar do processo, devem ser esclarecidas as partes que elas podem compor, que elas podem conciliar e que nós estaremos ali à disposição para poder fazer com que se chegue a um consenso adequado. Em outras fases do processo, no momento da liquidação, no momento da execução, também é possível a inclusão do processo em pauta, o pedido do processo ao SEJUSC, para que a gente possa realizar audiências de tentativa conciliatória. Nós estamos falando com a juíza do trabalho, doutora Roberta de Melo Carvalho. Doutora Roberta, existe durante toda a sua experiência algum exemplo concreto de histórias que acontecem nos tribunais de que a conciliação foi um bom caminho ou não? Ah, sim. Temos inúmeras histórias catalogadas e uma das primeiras experiências que eu vivenciei após me aprofundar nesse uso de técnicas de resolução adequada de conflitos foi a questão de uma gestante. A petição inicial pedia o pagamento de indenização, indenização por, pela estabilidade e a reparação por danos morais por ter sido dispensada grávida. No momento em que nós começamos a audiência e, é, e ouvimos as partes, a primeira pergunta que eu fiz ao reclamado foi é, por que o senhor a dispensou, embora não estivesse obrigado a motivar essa dispensa? Aí ele disse assim, doutora, é uma lanchonete pequena dentro de uma universidade que fica fechada no período de férias escolares de dezembro a meados de fevereiro. Eu não tinha condições. Lá, trabalhamos, eu, minha filha e minha esposa, e ela era uma excelente funcionária, mas eu não tinha condições de mantê-la com uma lanchonete fechada. E eu não sabia que ela estava grávida, porque se soubesse, nem tinha dispensado. No momento em que ele fez essa explicação, os olhos dela já já mudaram, né porque ela conseguiu compreender que aquela percepção de que ela tinha, que ele havia dispensado porque desconfiava que ela estava grávida, segundo a petição inicial, não era bem essa versão. Né? E em técnica de sessão individual, eu perguntei a ela, é, quem fica com o seu filho hoje para que você possa trabalhar? E ela me disse, doutora, desde que eu perdi o emprego, eu não consegui outro, é difícil conseguir emprego. E eu perguntei, a senhora gostaria de voltar a trabalhar lá? E ela seria o meu sonho, porque eu gostava muito. Então, nós conseguimos calcular os valores que eram realmente devidos do período que ela foi dispensada até aquele momento. Ele compreendeu que tinha que pagar aquele valor em razão da estabilidade dela. Ele tinha essa consciência né, de que mesmo que não soubesse da gravidez, tinha o dever de fazer o pagamento. Nós calculamos tudo. Os advogados atuaram de forma muito colaborativa, chegamos a um valor e restabelecemos esse vínculo empregatício. Então, essa é uma das histórias de restauração de vínculos que nós temos feito no Sejusque. Que bonito. Mas tem exemplos onde uma das partes sai magoada e acha que a conciliação não lhe foi justa. Existe isso, não existe? Aí está o grande problema, é, a resol... após a resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em que prevê o conteúdo é, mínimo de formação para eh, a conciliação e a mediação no âmbito trabalhista, os regionais têm investido bastante na qualificação, assim como o órgão gestor nacional, que é a vice-presidência do TST, em relação a essa interlocução para que a gente possa qualificar mais as pessoas a atuarem. O que acontece? Quando uma mediação e uma qualificação em âmbito, em âmbito trabalhista são feitos com os meios adequados e técnicas adequadas, a gente vai chegar numa solução que vai atingir, vai satisfazer ambas as partes. Aliás... Quando a gente faz uma audiência de mediação e conciliação com técnicas adequadas, ainda que não saia acordo, as partes precisam sair satisfeitas. E essa é a nossa missão. Elas precisam sair satisfeitas com acordo ou sem acordo. Se sai acordo e sai insatisfeita, tem alguma coisa errada. É porque não foi feito da maneira como deveria fazer para que a gente viesse buscar ambos os interesses. Então, o que nós temos que construir dentro de uma audiência de conciliação é atingir os interesses de ambas as partes. Quando um, um empregador consegue compreender o que ele deve porque por que ele deve, é fácil a gente conseguir chegar àquele valor. É, eu vou te dar um outro exemplo. Esses dias mesmo, essa semana, na segunda-feira, eu fiz uma audiência e o reclamado chegou. Proposta de 3 mil reais. E eu perguntei a ele, 3 mil reais, por quê? Porque eu devo isso de aviso prévio, eu devo isso de décimo terceiro, eu devo isso de, de, de uma diferença. Ele foi dizendo o que ele, assim, a verba que ele devia. E eu fui anotando. No final, eu perguntei pra ele, qual era o salário do reclamante? Ele me disse. Eu falei, vamos calcular juntos. Quando eu fiz o cálculo, o valor deu muito acima daquilo que ele havia proposto. Quando eu fiz o cálculo com os advogados em ambas as partes, vendo aquilo que eu estava calculando e cheguei no valor, ele se comprometeu a pagar, chegou quase a 9 mil reais e ele se comprometeu a pagar, pediu um parcelamento que foi aceito pelo reclamante, mas ele se comprometeu a pagar aquele valor, então ele compreendeu, ele sabia o que ele devia, mas ele não tinha noção, daqueles, é, do valor que se chegava e por que se chegava aquele valor. Então, quando nós elucidamos isso em audiência, ficou claro e ambos saíram bem satisfeitos. Hoje nós estamos falando sobre conciliação e a importância dela na solução de conflitos. Resumindo, doutor, e para a gente encerrar, a conciliação, ela tem, ela deve ser boa para todas as partes, senão um sai ganhando e outro perdendo? Exatamente. Nós temos que buscar empregar os meios corretos e as técnicas corretas na resolução adequada de conflitos para que a gente consiga atingir essa satisfação dos nossos jurisdicionados. Sra. Roberta, muito obrigada por participar conosco. Bem-vinda ao Trabalho e Revista. Obrigada. Eu que agradeço a participação e convido a todos a participarem, levarem os seus processos ao Centro Judiciário de Métodos de Solução Adequada de Conflitos e nos ajudar a disseminar essa cultura da paz em nossa sociedade. Obrigada. Muito obrigada, nós quem agradecemos. Nós conversamos com a juíza do trabalho do TRT da décima região, que é de Brasília e Tocantins, a doutora Roberta de Mello Carvalho, a quem a gente agradece mais uma vez. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse aí a página do TRT no YouTube.